E no conteúdo de hoje, comentarei como não deixar transparecer fraqueza e o porquê isso é tão importante. Pois afinal, se formos parar para refletir, expor suas fraquezas somente te deixará suscetível a ataques mais precisos e de forma que você não tenha muito o que fazer, já que foi você mesmo quem revelou seus pontos fracos. Então se quiser aprender nesse vídeo, a como guardar as suas fraquezas para si e não revelá-las a outras pessoas, fique comigo até o final. E bom, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. Quanto mais demonstrar a sua fraqueza, menor será o seu valor. Pois afinal, se você sai por aí falando quanto está sendo fragilizado, por isso, por aquilo outro, e blá blá blá, mais será visto apenas como fraco, ficando sempre uma condição de desvantagem, já que as pessoas terão cada vez mais informações sobre como te destruir. Pois pense comigo, imagine uma situação na qual você vem há um tempo sendo apontado por fazer escolhas erradas. Qual escolha? Sei lá cara, que imaginar aí. E nessa mesma situação, você está sendo constantemente julgado. E agora me diga, como acha que poderia consertar algo desse tipo? E bom, existem duas soluções aqui. A primeira e mais óbvia é parar de errar, o que, dependendo da situação, não é tão simples como falar. E a segunda solução é fazer as suas escolhas em silêncio. Afinal, aquilo que ninguém sabe, ninguém comenta. Não é mesmo? Portanto, comece a se atentar às essências dos seus erros, de modo que consiga corrigir essas situações, criando um desempenho melhor e um comportamento mais responsável. Compreende? Suponhamos agora que você esteja conversando com alguém e essa pessoa toca em um assunto que te incomoda. E do nada você é tomado por um sentimento de raiva, falando muitas coisas sem pensar, resultando na perda da discussão. Agora reflita sobre isso, reflita sobre o porquê. Do nada a raiva acabou te dominando, reveja o seu controle emocional e passe a entender melhor como fazer para que no meio da discussão consiga controlar essa raiva mantendo a calma para justamente ter bons argumentos ao invés de palavras irracionais. Então perceba que, se você entender como a sua fraqueza está te prejudicando, você automaticamente também entende como pode solucioná-la, não precisando ficar procurando a ajuda de outras pessoas, não sendo como os outros, que acham que todos são capazes de ser conselheiros sobre coisas que você está passando e desabafando assim, o que está sentindo para qualquer um. E bom, você não precisa ficar tentando procurar ajuda, pois a ajuda está em si mesmo. Logo que seja lá qual for a dificuldade que esteja passando, é um grande erro expor a outras pessoas, essas que muitas vezes não terão sequer a capacidade de aconselharem de forma correta, pois não possuem experiência para aquilo, ou sequer se importam contigo. E bom, espero que você tenha gostado dessa mensagem e se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like também, por favor. Ademais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.